Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Tudo Azul Platinum e o Tudo Azul Infinite. Muitos querem ter o cartão e não sabem o caminho para chegar a esses cartões e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você poder ter um cartão supremo ao mercado brasileiro, ter vantagens com o seu cartão de crédito? Pois é, eu quero falar com vocês hoje especialmente desses dois cartões, o Platinum e o Infinity. Vamos começar então primeiro pelo Platinum, depois eu faço uma analogia para vocês dos cartões. Para ter o cartão Platinum Master ou Visa, você precisa ter uma renda de R$ 5 mil reais mínimo para solicitar o cartão é, Visa Platinum ou Mastercard Platinum. Eu vou chamar de Platinum para que você entenda aqui a nossa analogia. E conseguindo essa renda e tendo esse cartão, você pode, então, é, ter o cartão através é, do, da solicitação no site do Tudo Azul ou do Itaú Cartões. Tá? Esse cartão tem anuidade, mas também isenta por gastos mensais. Se você gastar 4 mil reais por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se gastar mil reais a .3999 você isenta 50% anuidade do cartão. Comprando no Tudo Azul, você tem 2,6 pontos a cada dólar gasto, certo? E comprando fora do Tudo Azul, nas compras do dia a dia, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. O cartão te dá 10% de desconto em passagens azul, Clube Tudo Azul e Compra de Pontos e na Azul Viagens. Se você manter ah, os gastos de 4 mil durante os três primeiros meses após o recebimento do cartão, então você gastou 4 mil, 4 mil, 4 mil, você ganha 12 mil pontos bônus de entrada ao cartão Tudo Azul Platinum. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros as compras com o cartão. Ao adquirir o cartão Tudo Azul Platinum, você muda para a categoria automático para o safira. Ou seja, tem o Clube Tudo Azul, Topázio, Safira, é Diamante. Ou seja, fica apenas um degrau para chegar à categoria máxima do Clube, que seria a Diamante. Então, o cartão, contratando o Platinum, eles te mandam para a categoria é, Safira, tá certo? O cartão, ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação, e além disso, você pode contratar até quatro cartões adicionais, inteiramente grátis, junto a este cartão tem direito aí a duas bagagens grátis em voos domésticos uma bagagem grátis em voos para a américa do sul duas bagagens grátis em voos internacionais estados unidos e europa Então o cartão ele tem prestígio né ainda mais o cartão te dá acesso à sala VIP em viracopos internacional e em Congonhas embarque nacional na sala BRB Co-work, tá? Voando com a Azul. O cartão ainda te dá dois espaços Azul conforto. Então, em todos os voos que você for fazer com a Azul, durante um ano, ele te dá dois espaços grátis usando esse cartão. Comprando a passagem com milhas ou com o cartão, você ganha dois espaços Azul conforto, também baseado ao cartão. E você também tem antecipação de voos gratuitos com este cartão. Anuidade do cartão Platinum é 12 parcelas de 55 reais, podendo isentar a partir de gastos mensais, conforme eu já expliquei para vocês. E aí nós temos então essa análise do cartão é Tudo Azul Platinum Agora vamos ao Tudo Azul Visa Infinity. O cartão Tudo Azul Visa Infinity tem vários benefícios. Agora se preparem para ver tudo que ele tem para você. Anuidade dele é grátis para gastos a partir de 20 mil reais por mês, isenta 100%. 10.000 a 19.999, e a 50%. Os pontos do cartão é turbinado. 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 para compras internacionais. 10% de desconto em Passagens Azul, Clube Tudo Azul e Compra de Pontos e na Azul Viagens. Se você gastar 20 mil reais durante 3 meses consecutivos usando o cartão após a chegada do cartão, você vai ganhar 60 mil pontos bônus. 20, 20, 20 mil de gastos mensais 3 meses você ganha 60 mil bônus. Parcelamento em até 12 sem juros com o cartão Tudo Azul Infinite. O cartão te dá a categoria máxima do programa Tudo Azul Diamante. Ou seja, contratando o cartão Infinite, você já é de cara transformado em Visa Infinite através da categoria Diamante. Ou seja, Tudo Azul Infinite. Que leva à categoria diamante e tudo azul. Cartão de tecnologia contact por aproximação, cinco cartões adicionais inteiramente grátis. Bagagens gratuitas também: três bagagens grátis em voos domésticos, uma bagagem grátis em voos para a América do Sul, três bagagens grátis em voos internacionais Estados Unidos e Europa. sala VIP vira copos é, de graça aí, internacional e Congonhas embarque nacional. O cartão também te dá acesso à sala VIP do Dragon Pass, dois acessos por cartão, de graça. O espaço do azul, aquele espaço maior, conforto, é ilimitado todos os anos e em todos os voos. Ou seja, comprou ou passagem de cartão azul ou com milhas, você tem aí espaço ilimitado na azul. Antecipação de voos gratuitos também. O Companion Pass é o atrativo deste cartão. Caso você atinja 50 mil pontos qualificados ao cartão Tudo Azul Infinity, usando o cartão no dia a dia, você ganha duas passagens cortesia grátis. Uma internacional e uma nacional. Já pensou você ir para Paris, para Lisboa, para Orlando, Fort Lauderdale e outros com o Tudo Azul Infinity? Pois é, atingiu a meta 50 mil pontos qualificados adicional, o seu convidado, no caso, vai de graça. Para um voo internacional e um voo nacional ou dois voos nacionais. Upgrade de cabine é uma vez por ano, você tem direito a uma ida e a volta em cabine executiva. Upgrade, você vai dar upgrade à sua cabine econômica para uma executiva. Olha que luxo, né? Você se você viajar internacional, ida e volta de executiva? Pois é, de graça ó, na faixa com tudo azul infinity. Check-in embarque preferencial: Biz Infinity Fast Pass. Aquele espaço que você passa com maior rapidez, né? Na hora de passar para transferência lá do, dos seus dados na cabine de raio-x, você vai passar na Visa Fast ó, um luxo. Duas diárias por ano, né? Através da Unidas, aluguel de carro de graça também. E quando você vira diamante, também existem os benefícios do clube diamante. Então, no diamante, quando você bate 20 mil pontos qualificados, você tem direito a uma passagem cortesia grátis nacional. Isso quer dizer que, se você bater a meta do diamante, você vai ganhar uma passagem grátis nacional. No Fast Pass, duas passagens grátis, nacional e internacional, ou duas nacionais. Uma diamante, duas Infinity, três passagens cortesia grátis, podendo ser duas nacional e uma internacional, ou três internacionais. Show de bola, né? Pois bem, esses são os cartões top da Azul Platinum Infinity. Caso você não seja aprovado ao Visa Infinity, eu sugiro você pedir o Visa Platinum, né, que aí fica mais fácil depois para dar o upgrade para o Visa Infinity. Então muitos membros do canal são reprovados no Visa Infinity, mas quando eles pedem o Platinum, eles são aprovados. Depois eles pedem o upgrade pela central do Itaú ou ligando no Itaú cartões. Então a estratégia é você começar com o Visa Platinum, caso consiga um limite legal aí, já pode pedir a transformação para o Visa Infinity. 20 mil é o limite mínimo de transformação para o Infinity, então, você tendo um Visa plástico com 20 mil ou mais, você já pode solicitar o seu Visa Infinite, tudo azul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Renda. Vamos para os abraços, então? Aldamir Moreira, um grande abraço! Osmar Saturno, um grande abraço! Andréia Cascado, um grande abraço! Dani Investimentos, um grande abraço! Miros Gesso, um grande abraço! Fabiana Barreto, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.